Por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós Como um pai ao redor de sua mesa Revelando seus planos de amor A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós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 como os hipócritas, eles figuram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que está jejuando, mas somente teu pai que está oculto. E teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação. Iniciamos um novo mês. E junto com Ele, um novo tempo na liturgia, o tempo da quaresma, preparação para algo maior que nós vamos celebrar, a Páscoa do Senhor. A partir de hoje, adentramos um retiro e ao longo de 40 dias nós queremos nos aproximar ainda mais de Deus, nós queremos nos reconciliar com Ele, queremos experimentar a sua misericórdia. As leituras nos ajudam nesse caminho. Na primeira leitura o profeta Joel nos convida, voltai para o Senhor. E nós vamos reconhecer misericórdia Senhor, pois nós pecamos, é assim que nós voltamos para o Senhor, reconhecendo a nossa pequenez e fragilidade, e também sabendo que Ele volta a sua face misericordiosa para nós. Paulo vai completar, ao nos despertar, deixar-vos reconciliar com o Senhor. E é isso que nós queremos vivenciar nestes dias. E o Evangelho vai nos apresentar hoje, três práticas que serão instrumentos preciosos para nós nos convertermos. O maior convite de hoje é converter-se, crer no Evangelho. E é Jesus quem nos fala, apresentando então esses três instrumentos eficazes para a nossa santificação. Caridade, oração e jejum. Em todos estes pontos Jesus vai dizer Aqueles que fazem as coisas para serem vistos Já receberam a sua recompensa Atualizando esta palavra Nós vemos que a caridade tem que ser demonstrada De uma forma concreta ao próximo Mas ao mesmo tempo de uma forma discreta Quem Fizer caridade e publicar no Facebook o bem que fez Já recebeu sua recompensa Os likes e a satisfação não é? de ter uma imagem de pessoa boa Já lhe deu a recompensa Mas não é essa a recompensa de que nós precisamos realmente A caridade é fazer pelo outro Aquilo que nós fazemos para Cristo, enxergar Cristo no outro. De maneira que quando nós cuidamos, quando nós auxiliamos, quando nós socorremos, é o próprio Cristo que nós estamos fazendo na pessoa do irmão e da irmã. A caridade que apaga uma multidão de pecados. Sem caridade, sem obras, a nossa fé seria morta. A caridade mostra o quanto nós cremos e o quanto nós nos convertemos. A oração, o convite não é apenas a rezar mais, mas a rezar melhor. A rezar com intensidade, com mais profundidade. Diálogo com Deus, sintonia com o Senhor. E quando Jesus fala de fechar-se no quarto, ele não está falando de isolar-se. Ele está falando de um espírito de recolhimento. Se eu estiver num ônibus, em oração, sem que as pessoas percebam, eu estou como que num quarto, estou como num ambiente sagrado que é o meu interior. Se eu estou numa fila e estou em oração, é como se naquele momento eu fechasse um pouco as portas para ter a intimidade com Deus. Mas abrisse outras portas para o contato com Ele. Não fechando os olhos para a realidade, mas por um instante me refugiando em Deus, apresentando a realidade. Se eu vejo alguma pessoa, se eu estou diante de uma circunstância, de uma situação e silenciosamente, sem que as pessoas percebam, me coloco em oração, eu estou de fato fazendo aquilo que Jesus recomendou. Não basta apenas demonstrar que sou alguém de fé e de oração, porque assim já vou receber a minha recompensa. É preciso permanecer orante nos momentos mais desafiadores e naqueles que as pessoas acham mais improváveis. É ali que é necessário um homem e uma mulher de oração. Por fim, o jejum, que nada tem a ver com maltratar o corpo, o jejum é sim um disciplinar o corpo para poder disciplinar a alma, o jejum é um esvaziar-se de si para encher-se de Deus, quantas pessoas fazem jejuns para caber numa roupa de um dia festivo, de um casamento Outras pessoas para manter um padrão de beleza. Quanto sacrifício. E tem o jejum intermitente também, não é? Nossa, deve ser difícil de fazer, não é? Quando simplesmente a motivação, talvez para alguns seja a saúde, na medida certa, mas para outros apenas para conquistar não é? uma aparência, algo simplesmente estético. Se as pessoas são capazes de abster-se de tantas coisas para ter um bom desempenho, às vezes atlético em alguns casos, não é? Como muitos jogadores, outros atletas, ou para ter uma boa silhueta, quanta coisa as pessoas fazem para alcançar isso? Por que não nós também não faríamos jejum para nos deixar modelar por Deus? se eu sou capaz de resistir a algo saboroso, ainda que aquilo não faça propriamente um mal para mim, não é? Mas por amor a Deus, se eu sou capaz de, de ser moderado, dizer não, eu também serei capaz de dizer não para o pecado, para a tentação. E em muitos momentos é preciso dizer não para aquilo que nos faz mal. Então o um jejum muito além daquele de carne, que a igreja hoje nos pede, assim como também na sexta-feira santa, deve ser o jejum que nos torna mais contidos, mais equilibrados. E aqui nós vemos de diversas formas de jejum, não é? Da língua, o jejum também de tantas outras coisas que estão roubando o nosso tempo e até mesmo tirando... A presença de Deus, aliás, me corrijo ao dizer Ninguém consegue tirar a presença de Deus Nós acabamos saindo da presença dEle, digo Tantas coisas que talvez podem nos tornar tão ocupados e Que precisam agora de moderação, precisam ter o seu lugar certo E outras coisas que precisam ser eliminadas por completo Como alguns vícios a caridade sempre presente em tudo isso A caridade que está junto com o jejum Se você se abstém de algo, se você não compra uma coisa gostosa Ou até mesmo a carne, não é? Aquele valor que você economizou tem que ser destinado para uma pessoa O teu jejum tem que desembocar na caridade a tua caridade tem que andar junto com a oração, senão vai ser assistencialismo. E já tem muita gente fazendo isso, né? tem muita gente fazendo filantropia, até mesmo fazendo doações para as pessoas, mas acreditando que aquilo vai purificar a sua alma e conquistar não é, um lugar no céu e para outros até mesmo, dentro de uma outra fé que não é nossa, até fazer com que na próxima vida a pessoa não é, talvez venha mais leve, como se nós pagássemos por uma vida passada. Jesus Cristo já pagou com o seu sangue pela nossa vida. Por isso que nós não acreditamos em encarnações ou reencarnações. Encarnações, não, perdão, reencarnações, não é? uma outra encarnação. Nós acreditamos sim na ressurreição. E todos esses exercícios quaresmais vão nos apontar para a ressurreição, a vida nova no Senhor e a ressurreição também no último dia. Paulo vai nos dizer que o Senhor em seu amor em sua misericórdia se deu por nós, para que nós por meio dele sejamos justiça de Deus. E aí que entra o ato concreto que está hoje interligado com tudo isso a minha vida de oração, a minha vida de caridade e também a minha prática de jejum. A igreja no Brasil nos propõe já há anos a campanha da fraternidade, ser justiça de Deus é também manifestar a nossa fé dentro de uma realidade e qual é a realidade que nós estamos enfrentando hoje? São Diversas as matizes que nós encontramos nessa realidade. Mas existe uma muito urgente que é a educação. Nós bem sabemos que o desafio da educação no Brasil já é de tempo, não é? Mas muito mais depois de um tempo de pandemia em que houve uma defasagem maior ainda nos ambientes escolares. Quantos alunos perderam o ritmo de estudo? E não apenas isso. Não somente a educação enquanto preparação e capacitação profissional, mas também o um ambiente onde deve haver valores, onde deve haver fraternidade. E agora indo além do ambiente escolar, em casa, que se ensina lições para toda a vida. Na escola nós também aprendemos a nos socializar, temos conteúdos para bem vivemos. A partir também da forma como nós vamos aplicar esse conhecimento. Mas existem outras coisas que são primárias, que começam no lar. E é por isso que a campanha da fraternidade, ao falar desta relação com a educação, a luz da fé, vai nos propor de forma muito ampla esse tema fraternidade e educação. Com o lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Isso deve estar presente na vida escolar, mas muito mais presente na escola da vida. Onde nós devemos ser agentes, protagonistas, ensinando as novas gerações, aprendendo também com elas, mas sem perder a sabedoria que provém de Deus, o ensinamento que deve Ser sempre com amor O Papa Francisco terminando esta reflexão Vai nos dizer assim acerca desse tempo de quaresma No qual nós podemos também fazer gestos concretos A partir da campanha da fraternidade Que nos ajuda a olhar para uma realidade Ele diz, queridos irmãos e irmãs A quaresma do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus. Que a nossa quaresma seja percorrer o mesmo caminho para levar a esperança de Cristo também à criação. Hoje, eu, vocês, todos nós que estamos aqui, receberemos as cinzas que não são uma bênção, muito menos uma proteção. São sim um sinal de humildade, de reconhecimento de que nós viemos do pó e nós voltaremos ao pó. Nós morreremos. É a consciência da nossa finitude. Mas nós acreditamos também que do pó nós renasceremos. Renasceremos das cinzas, na ressurreição. E é por isso que o Papa nos mostra a quaresma, não simplesmente como um tempo de pesar, é um tempo sim de penitência, mas sobretudo um tempo que vai indicar a transformação e a vida eterna. Vamos então entrar nesse treinamento para que nós celebremos bem a Páscoa, para que a nossa vida seja um constante mistério pascal e assim... Reunidos em nome deste que nos amou, queremos a nossa conversão pessoal para que também tenhamos uma conversão comunitária que vá além da minha santificação, mas nos leve a santificar o mundo em Jesus Cristo e pela graça do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé.